Já temos o autocolante Martin Digital 360 e o resultado final nos vários dispositivos é este. Temos aqui num telefone, num Mac, num portátil PC, num iPhone, num tablet e num portátil. Portanto, temos aqui em vários dispositivos o autocolante. Quem é fã do Martin Digital 360, seja das formações ou do livro, já pode ter o seu autocolante ele é entregue pessoalmente normalmente em eventos ou formações que estejam comigo, basta pedir-me ou se fizerem alguma encomenda de algum livro, basta indicar que vão receber o autocolante. Portanto, em qualquer momento que estejam comigo presencialmente ou que seja enviado a algum livro, falem comigo e vão receber gratuitamente este autocolante.